Eu lembro da gente ficar jogando um joguinho, que era o Decathlon Tinha que ficar fazendo assim com as teclas Pra ele correr e meu pai ficou bravo Porque a gente só, tipo, o teclado todo novinho, as teclas todas fodidas <risos> Eu sou muito ansioso, fica tanta coisa Meu, agora lançou um card que você enfia e que você liga é RFID que toca, você tá louco? E acho que o digital, ele já tá incorporado A gente não pode mais ficar separando como uma... Não é mais um momento Ele tá lá Profissionalmente eu peguei a transição de publicidade é, Que a gente discutia que você ia estar no cinema, outdoor, não sei o que Daí na internet não, não vai gastar dinheiro com aquilo ainda não Quantas pessoas vão ver o seu outdoor? Ah, 46 mil carros passam por ali A televisão acaba sendo um aparelho, né? De, de transmissão de, de imagem. As tecnologias estão entrando tudo lá dentro. Tem o Facebook Live, tem o Netflix, já está tudo lá dentro. Vocês têm que entender que a pessoa não tá mais comprando papel, acabou. Eu vou chamar o Uber. Tá lá, 4 minutos. Por que, que o Uber não faz parceria com o público? O público lança um vídeo de quatro minutos para te colocar exatamente no tempo de espera. O conteúdo é a coisa que mais vale dinheiro um conteúdo bom hoje em dia. Agora o difícil é a curadoria. O publicitar não pode esquecer de ser ético independente do que o cliente peça. O mundo vai foder muito, essa coisa, educação, eu acho que vai ser o tema, já deveria, tá sendo em algumas pequenas partes, mas só devia ser discutir educação, porque é muito base, faltam uns porquês, por que que a gente tá aprendendo física no nono no ano e eu vou usar isso aonde? Estatística, desvio padrão, como é que faz vinho? Por que, que não tem na escola, isso? Vida, né? Tipo, aula da vida, no, não sei, ou como que eu posso ser melhor para o mundo, é uma aula disso, tem a geografia, história e ser melhor para o mundo.